Mano, para você saber o quão João Lourenço não tem compromisso com o nosso país Começa a ver os seus é, dirigentes, né? É assim que se diz As pessoas uhum. que ele nomeia Por exemplo, o que o senhor Jô Capapinha falou você, você acha mesmo num país que tem pessoa que gerenciar mesmo como você tá a falar gerência. gerenciar é uma expressão que não pode para eles é governar, <risos> eles só governar e ponto final porque governar sim. é que cuia porque gerenciar é uma coisa muito ampla muito séria tá cuia tá vendo sim sim um governante um, um administrador ou um não sei lá quem é tem uma falar pública tá cuia num país que se diz democrático esse jovem cap... Papinha, já poderia sair. Sim. E, ta... e, e também não se Laura. Passou. Outra. O senhor Laburinho é primo do João Lourenço. Nepotismo. Senhor Laburinho é primo do João Lourenço. O senhor Laburinho é um homem... Eu escrevi até no meu Facebook para partilhei aqui que eu tenho medo do Laburinho. E as pessoas estão preocupadas, estão a ligar para mim. Ah, mas ele está me assunto, não sei o que. Não, não é medo de lhe ver cara a cara aquela cara feia dele, não. O medo que eu tenho do Laburinho é. é, é eu prefiro dizer. Eu, eu, eu tenho mais medo do Laburinho do que do Miala. O Laburinho mostra-se a olho nu que o Laburinho é mesmo a cópia feita de Satanás. Laburinho é mau. O Laburinho não tem nada. Os nossos governantes estão extremamente atrasados. O laburinho, como é que uma família, como é que um, um, uma situação dessa, da natureza, que matou 400 tal pessoas, há, ou muito mais, porque há números que não foram resistidos. Ele não vem falar que a culpa é da população. Aqueles, não, aquela, na, vi, na vi, vi, vida pacífica, onde eles é que construíram, é a população. Usando eles, é, que, é a população. O senhor laburinho vem falar que tem que disciplinar as pessoas. Epa, se nós tivéssemos alguém no nosso governo de bom senso, se nós tivéssemos oposição de verdade, se nós tivéssemos é, é, é, é, magistrados de verdade, o senhor Laburinho tinha que estar preso num país normal. Tá, mas na... Se nós lá nos Estados Unidos, Laburinho era para ser apedrejado. Aquela... o zango era a sair e apedrejado. Não pôde. Como é que o senhor Laburinho venha falar essa... Venha ofender as pessoas. Isso é ofender as pessoas. Tá? Não ofender, ofender muito. Vem disparatar as pessoas. É uma falta de respeito, Laura. É uma falta de respeito. Eu vi moços mortos, eu vi pessoas, vídeos de pessoas a, a, a serem puxadas no rio. Eu vi um moço que estava uma criança que estava afogar. Epa! Está dizendo é, que a população boca... é... Eu, em sítios, também vi um comentário de olha, às vezes nas redes sociais, dava, tinha que no, no, nos comentários, assim na, na internet, no Facebook, Instagram tinha que se mandar áudio, então a ver? Essa mente que ter já um sistema de você meter a mão, rebentar galleta é que às vezes você tem que te ser mesmo a ser violenta você é, deixa eu vou dar uma, um contributo de acordo com o teu pensamento de acordo o que o laborinho falou eu me senti também ofendido porque eles acham que a gente não tem capacidade De interpretar e pensar as coisas que eles falam Entende? Isso, isso que ele falou é um crime público Por que, que eu digo um crime, um crime público? Sendo ele o ministro da o ministro do interior É de extrema responsabilidade dele De medir as suas palavras Certo? É, muita gente, nem né, os que defendem a política do lá, Dizem que nosso país é democrático Primeiramente Não, não não, para algumas pessoas que não sabem, vão já pe pelo menos pegar de um jeito mais prático e rápido, dando exemplo do que acontece no Brasil. Gente, se nós tivéssemos a liberdade de votar quem vai ser o governador de Malange, quem vai ser o governador de Luanda, quem vai ser o governador de Wambo, nós teríamos a maioria da oposição no parlamento. E quando a maioria da oposição é do parlamento. Tudo que viesse do MPLA em poder deveria ser separado porque tem que ser votado, entende? Hoje o partido, o partido da oposição em Angola não consegue fazer nada em prol da população porque a maioria que está no parlamento são todos escolhidos pelo MPLA. Isso não é democracia, isso é uma democracia camuflada, certo? Por isso é que hoje nós estamos nessa desgraça. O partido de oposição tenta fazer uma coisa, tenta mostrar projeto para o benefício da população, são barrados, porque eles dizem assim, como é que você vai apresentar esse projeto se nós é que estamos no poder? Hum? Entende? -se? Por isso é que o Laborinho, ao falar aquilo, aqui no Brasil ele seria investigado, seria afastado, seria investigado do porquê. Ele é preso, preso, não detido, não, preso mesmo já, Preso. preso quanto tempo, no tempo do, do, do José Eduardo dos Santos, quantas pessoas iam para Luanda? era bastante. Para hoje ele via abrir a boca, porque não estamos a encher Luanda. Como é que não vamos encher Luanda se, se, se é a capital econômica? Vocês não conseguem distribuir os ministérios. Já imaginou, -se, por exemplo, aqui. Quem vem para o Brasil, pensa que a capital é o Rio de Janeiro ou São Paulo. Mas não, Eu, a capital muito, é Brasília Durante muito bons anos, sempre pensava que fosse Rio de Janeiro ou São Paulo Então, e a capital é Brasília, por quê? Porque ele é que se concentra os poderes, entende? Mas ninguém conhece Brasília, entende? Mas a, a capital econômica do Brasil está onde? Está em São Paulo, está no Rio Mas agora não conseguem pensar desse jeito Querem concentrar tudo, querem concentrar tudo na capital Você querem concentrar tudo na capital Vão ter que criar as condições necessárias Para que recebam essa população